Seguir a Jesus Cristo realmente, se realmente é satisfatório, se você crê que a melhor coisa que aconteceu na sua vida é ser um seguidor de Jesus Cristo, por que, que tanta gente que também tem esse mesmo sentimento se sente frustrada, esgotada ou perdida? vive uma vida buscando entender ainda o que está acontecendo e muitas vezes não só fica tentando entender como se sente nas orações, como se estivesse conversando sozinha. Por que isso? Você se sente assim? Você é o tipo de pessoa que está passando por esse tipo de problema? Se você está enfrentando esse tipo de dificuldade, seja muito bem-vindo ao nosso PG virtual de hoje. O assunto vai falar exatamente sobre esse tema e temos a resposta para você. Obrigado por ter dado play, obrigado por estar no pequeno grupo virtual da sala de aula do Bujac. Muito obrigado de coração. Se você está assistindo pelo YouTube, quero te pedir para que se inscreva nesse canal e assine... É, esse canal com o sininho e também, por gentileza, aperte o joinha. Ah, mas para quê, já que você quer estudar um famosinho de internet? Não, não é nada disso. O que eu quero é fazer com que o conteúdo cristão saia do fundo da prateleira e venha para frente, porque os algoritmos dessas plataformas, elas não valorizam temas que nós tratamos, porque é, vai contra aquilo que eles creem, né? aquilo que eles querem propagar como uma grande verdade por aí. Bom, nós estamos aqui para falar do Evangelho e é uma plataforma para se falar do Evangelho e as plataformas não querem falar muito do Evangelho, porque os anunciantes não gostam muito dos temas relacionados à vida cristã. Por favor, assine o canal. A joia, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas todos que estão conosco aqui ao vivo. O objetivo é mostrar duas qualidades que estão esperadas dos discípulos de Jesus Cristo, segundo Lucas capítulo 9, 23 e 28 de 23 a 28. E essas duas características são ligadas entre si, que uma é negar a si mesmo, que é ter uma outra identidade, não a sua, mas a identidade de uma outra pessoa, então você nega a si mesmo para absorver a identidade de uma outra pessoa, e não ter medo de ser esse fruto, ou seja, de anunciar essa verdade a todas as pessoas que estão no texto de Lucas capítulo 9, no verso 23 a 28, Jesus convida dizendo o seguinte, ele diz, disse ele a multidão, então é um assunto que ele fala para todo mundo, não é uma coisa restrita aos discípulos de Jesus, ele faz o seguinte, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. E aí no verso 26 ele diz, se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier a sua glória e na glória do Pai dos santos anjos. Olha aqui, ah, então esse estilo de vida, né? essa, essa, essas duas características muito importantes do discípulo de Jesus estão ligadas uma a outra. E qual é? A primeira é que ele tem que negar a si mesmo e ser é, absorver a qualidade de uma outra pessoa que é o Cristo que vive em nós, a esperança da glória, que está lá em Colossenses, capítulo 1. Negar a si mesmo, capítulo 1, capítulo 2. Negar a si mesmo e também não ter medo de ser esse fruto, ou seja, deixar que esta existência se torne a experiência da expressão de fé que nós temos em Cristo Jesus. Ou seja, o seu jeito de fazer as coisas, o seu jeito de ver o mundo. O seu jeito de conduzir a, a, a vida e vai influir diretamente, vai influir diretamente na, na qualidade ou não de um bom servo de Jesus ou de um servo aí meia sola, meia bota, meia sola. Qual é a situação? Boa parte das pessoas querem dizem seguir Jesus Cristo. Mas eu preciso fazer essa pergunta porque muitas vezes... Essa pergunta é esquecida em algum canto da alma, ou alguém não te fez essa pergunta, então eu vou fazer essa pergunta agora para você, porque eu acho que é pertinente para este momento. Seguir a Jesus Cristo é realmente satisfatório? Se sim, por que tanta gente frustrada, esgotada ou perdida, dizendo, poxa, eu não sinto que ah, mudou quase, não vai falar que não mudou quase nada, ela vai dizer que a ah, minha vida não anda, eu não tenho jeito para a minha vida, as coisas não estão acontecendo. Por quê? A outra vai dizer, poxa, eu tenho aí tantos meses ou tantos anos ou tantas décadas de serviço cristão, vivo indo na igreja, mas minha vida não deslancha, eu não sinto que... Acho que até Deus Deus não me ouve, parece que eu estou falando com a parede. Você se sente assim? Se sente que caminhou e até agora a coisa não virou mesmo, não, a coisa não aconteceu? Bom, pode ser que você esteja seguindo Jesus Cristo do jeito errado, ou pior ainda, seguindo Jesus, o Jesus Cristo errado. Às vezes não é nem esse Jesus que a Bíblia apresenta, é o Jesus que você está crendo. Às vezes o Jesus que você está crendo é o Jesus que é misturado das ideias, do, dos mitos, das, das histórias, daquilo que você ouviu e viu como retalhos de um Jesus é, montado como um, um peças de, de um, um quebra-cabeça que não é Jesus. Simplesmente pode não ser Jesus. Essa pessoa que você está achando que você está seguindo ou acha que está seguindo. E qual é a, quais são os sintomas ou porque eu posso dizer ou porque eu posso acreditar que você está seguindo Jesus? Talvez não seja o Jesus que a Bíblia apresenta, porque primeiro, talvez, você nem tenha contato com a Bíblia. A leitura do texto bíblico para você é mistério. Você não, tem, você não tem a prática da leitura do texto bíblico. E algumas pessoas ah, podem estar caminhando nessa jornada de fé, ou nessa vida cristã, porque ela quer, quer que as coisas dêem certo. Ela está ela com medo das coisas darem errado. Por isso elas querem seguir a Jesus Cristo, porque ela precisa... Que as coisas deem certo. E muitas vezes eu mesmo ouvi de pessoas dizendo que o objetivo da vida delas, elas tinham um objetivo, um sonho, e queriam muito que esse objetivo, esse sonho desse certo. E por isso elas estavam fazendo tudo aquilo que Jesus, a Bíblia, o pastor e a igreja estavam dizendo para ela, porque ela queria muito que o sonho dela desse certo. Então era quase que uma troca para a coisa não dar errada. E ela queria fazer de Jesus uma valista, Deus uma valista dos seus sonhos. Então preciso, é preciso saber diferenciar isso também, porque de repente esse seja o sentimento que está guardado aí no seu coração a respeito de Jesus. Bom, e essas pessoas também seguem a Jesus porque elas querem ter uma segurança de que as coisas, as coisas vão... Não vão dar errado. Meu casamento, minha família, meu negócio. Às vezes ela não tem medo do inferno. Ela, ela, o Jesus que foi pregado para ela não é um Jesus que salva. É um Jesus apenas que te põe o nome dela e põe na lista VIP para te levar do inferno. Ela nem quer o céu. Ela só não deseja o inferno. Ela nem quer viver uma vida plena com Deus. Ela só não quer o inferno. Se não for para o inferno, já está bom. Bom, é isso que muitas vezes eu vejo ocorrendo nas conversas que eu tenho com as pessoas, nos aconselhamentos, nas trocas de informações que eu tenho com as pessoas. E descubro, muitas vezes eu descubro que a pessoa diz seguir a Jesus Cristo, mas na verdade ela está seguindo os seus próprios sonhos e deseja muito que Jesus seja o avalista da vida dela. Mas como é que funciona isso na prática? Como é que a gente pode, então, entender o que é abandonar a si mesmo e seguir a Jesus Cristo? Como é que é isso? Como é que é isso? Bom, primeiro a gente precisa entender uma, uma, uma tese. Então vamos lá, uma tese teológica aqui. Vamos lá. Ser discípulo de Jesus não está... Relacionado diretamente a fazer alguma coisa para ou com Jesus. Ser discípulo de Jesus não está relacionado a fazer alguma coisa com ou para Jesus. Não está relacionado. Não está relacionado diretamente a isso. Mas está relacionado diretamente em ser algo. Algo. Algo. Opa mexer alguma coisa aqui não é não é fazer algo então não é fazer não é fazer significa ser e o que é esse ser? Nossa aqui aí a gente podia fazer aí sei lá semanas, seminários de de, de, como é que fala? de filosofia e poderíamos gastar um bom tempo com isso durante semanas. O que é ser, né? Bom, o ser aqui em Jesus significa que você tem uma nova natureza. Você tem uma nova natureza. E essa nova natureza, ela possui... Então, se é uma nova natureza, ela possui um novo DNA. E aqui é importante explicar o que Paulo fala em Colossenses no capítulo 2, do verso é, 6 até o verso 23, salvo engano. Ele fala que essa nova natureza, esse DNA... Ele, e em Romanos capítulo 5 também, ele vai ele vai falar Romanos capítulo 5. Ele vai falar, por exemplo, que nós temos uma nova nós tínhamos uma nova natureza que estava amarrada em Adão, né? Em Adão. E agora essa nova natureza, ela está ligada a Jesus Cristo. Então, Cristo. E nós nós temos agora essa nova natureza. E foi feita uma transfusão de Adão de Adão para Jesus Cristo. Onde Adão falhou, Jesus Cristo não falhou. Por isso que nós agora somos essa nova criatura. Por que é isso? A gente pode entender dessa forma. Eu não sei se você se lembra lá em João, capítulo 3, quando Jesus é, fala com Nicodemos, ele fala que ele era o finito, o Filho Unigênito, de Deus. E agora em Romanos Paulo fala que ele é o primo gênito de Deus. Por que essa mudança de une. de uni, de uni para primogênito, primo, né? Primogênito. Por que essa mudança de unigênito para primogênito? Porque ele passou de ser o único filho de Deus para ser o primeiro entre muitos que Deus geraria por meio dele pelo seu sacrifício da cruz. Então nós somos, nós temos essa nova Natureza. Se temos essa nova natureza, se temos essa nova natureza, se somos uma nova criatura em Cristo Jesus, uma nova criatura, nova criatura. Se somos essa nova criatura em Cristo Jesus, se fomos gerados de novo, então temos uma nova identidade. A Bíblia também fala que essa nova identidade no livro de Apocalipse, identidade... Você tem um nome diferente, você tem um novo nome, né? Um novo nome. esse novo nome que você tem lá, tá aqui naquela pedrinha branca. Tá pintando de branca aqui, a pedrinha branca que está no livro de Apocalipse, a pedrinha branca com seu novo nome. Então, não só somos uma nova criatura, como temos uma nova identidade. Agora, essa nova criatura essa nova identidade, ela precisa, segundo o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, do verso 1, até o 14, ela precisa ser trabalhada de que forma? Fazendo morrer a velha natureza. Então precisa se despir dela. Ela ainda... natureza. Ela ainda se faz presente, mas ela não é dominante. Ela está presente, mas ela não é dominante. Então ela não domina mais a sua situação. Você é uma nova criatura, mas essa velha criatura ainda fala com você. Eu escrevi um texto, eu acho que eu distribuí para algumas pessoas, o velho eu e o novo eu. Esse novo eu, essa nova natureza, ele, ele produz ações que... Ele, então, eu vou explicar aqui melhor para eu não me perder aqui. Então, vamos lá. Essa nova criatura, deixa eu parar de dividir a tela aqui. Essa nova criatura, esse novo eu, esse é o que Jesus disse a partir de agora, que deve segui-lo. Ou seja, eu preciso abandonar o meu velho eu e assumir o meu novo eu e seguir a Jesus. Então essa nova criatura, ela deve ter a sua identidade, quer dizer, a sua nova identidade, quem ela é. Então, se a afirmação de que eu fiz agora há pouco para você, que ser discípulo de Jesus Cristo não está relacionado diretamente a fazer algo mas em ser algo então significa que você agora é uma nova criatura Então você é algo novo que algo novo é esse que meio foi foi feito isso por meio da no meio da, do, da morte e sacrifício de Jesus essa nova natureza eu espero que esteja, esteja sendo claro essa nova natureza te possibilita abandonar tudo que você você tem da sua velha natureza, e focar a sua vida em direção àquilo que Jesus quer que você faça. Opa, apareceu o verbo fazer numa história em que nós estamos falando, em ser. Viu aí? Então, o que é que nós temos que entender? Para abandonar, para seguir a Jesus Cristo, você precisa abandonar a sua vida. E que vida é essa? A velha vida. E essa velha vida agora, ela é possível porque você tem uma nova natureza. E qual é essa nova natureza? A nova natureza que você ganhou em Cristo Jesus pela circuncisão do coração, não do, da pele, do, do, do órgão, como Paulo escreve lá em Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 23. E ele conclui dizendo que o trabalho agora é abandonar os desejos desse velho eu e focar em ser e seguir a Jesus, obedecendo a Jesus naquilo que Jesus quer que você faça. E o que, que Jesus quer que você faça? Jesus quer que você dê frutos. Mas a gente precisa entender o que é esse fruto. Então, então pelo fruto você conhece a árvore. E o que, que Jesus então está nos dizendo? Bom, pelo que eu faço, pela forma como eu conduzo a minha vida, pela forma como eu decido e faço as coisas, pela forma como eu é, caminho enquanto é, vivo, ser vivo, né? essa identidade ela vai demonstrando quem eu sou. Essa demonstração de quem eu sou, essa demonstração de quem eu sou, ela se dá por meio do testemunho das coisas que eu faço. Olha só. Olha só o que diz João, capítulo 13, 34. C é, João 13, 34. João 13, 34. Por isso, é por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então é pela forma como conduzimos nossa vida, tomamos as nossas decisões e nos relacionamos, Demonstra que somos ou não discípulos de Jesus. Vou dividir a tela com você de novo. Isso significa o quê? Olha só. Isso significa, por exemplo, que como eu agora, como eu agora sou uma nova criatura, sou uma nova criatura, como agora eu sou uma nova criatura, como eu estou mostrando aqui para você com o um laserzinho aqui, como eu sou uma nova criatura, tem uma nova natureza, uma nova natureza em Cristo Jesus. Essa nova natureza em Cristo Jesus me leva a ter uma nova identidade. Essa nova identidade me dá um novo nome, conforme a pedrinha branca que está lá em Apocalipse. Então eu tenho uma nova identidade que está totalmente vinculada, diretamente vinculada... vinculada como a forma como eu agora vou conduzir minha vida. Tanto é que de Colossenses 3, 1, 14, fala das coisas que são internamente, avareza, prostituição, lascívia, como também a forma como relacionar com as pessoas de, na, no relacionamento comunitário. Não mentir mais para as pessoas, amar as pessoas, servir as pessoas, ter um comportamento comunitário onde eu nego a minha, eu olho o outro como semelhante. Como o vídeo da semana passada eu falei, é, a gente passa a olhar a outra pessoa como como nós somos, olhar a outra pessoa como somos nós, né? como se fôssemos nós. Eu olho para uma pessoa que está à minha frente e não é uma, um outro indivíduo, sou eu que está ali adiante. Então eu não vou eu vou fazer com ele aquilo exatamente o que eu faria comigo. Amar o próximo como a si mesmo não é nada mais, nada menos do que olhar para uma pessoa que está à minha frente e dizer, ali está o burjac, aquele ali é o burjac, o burjac que está no outro corpo. Então, eu não vou desejar para ele aquilo que eu não faria comigo mesmo. Quer dizer, eu vou, vou amá-lo como eu me amo. Bom, e esse novo eu, esse, esse novo eu que vai se desprendendo do velho, do velho eu, vai caminhando para gerar frutos. E o que é isso? Quando Jesus fala lá em João capítulo 15, uh, João capítulo 15, no verso 5, ele diz o seguinte, lá em João... 15, no verso 5, ele diz que verdadeiramente ele é a videira, ele é a videira, videira é Jesus, e ele fala também que os ramos estão na videira, somos nós. Aí uma pergunta que eu já fiz tantas vezes para as pessoas, eu não sei se vocês já responderam, um pé de abacate, um pé de abacate produz o que? Aí a pessoa vai responder, produz abacate. Muita gente responde, um pé de abacate produz abacate? Não, um pé de abacate não produz abacate. Um pé de abacate produz um outro abacateiro. Um outro abacateiro. Porque o, o, resulta abacateiro, o, o resultado do fruto é manter a sua prole. Então, um pé de manga não produz manga. Um pé de manga produz mangueiras é isso para dar continuidade à existência. Então a é mesma coisa dizendo, então é verdadeiro dizer que um pé de Jesus produz o quê? Um pé de Jesus produz Jesus. jesuses. Ou um pé de Cristo produz cristãos. Ou seja, quando eu olho para uma semente uma semente de abacate. Quando eu olho para uma semente de abacate, eu olho e vejo uma semente de abacate. Não sou louco. Não estou vendo um abacateiro ali. Acontece que tudo que está ali dentro daquele abacate, daquela semente de abacate, do abacate, o DNA daquela semente, é o DNA de um abacateiro. Ou seja, se eu jogo essa semente na terra e planto, o resultado vai ser um abacateiro. Não tem outro resultado para dar. O resultado vai ser uma bacateiro. Então, quando nós olhamos para a vida de alguém que está seguindo a Jesus Cristo, a única coisa que eu posso ver é Jesus. A única coisa que eu posso ver é Jesus. É bem possível que as pessoas não estão conseguindo enxergar Jesus Cristo, não estão conseguindo acreditar em Cristo, não estão conseguindo acreditar em quem é Jesus porque quando eles olham para você, você transmite uma imagem deturpada de quem é Jesus. Como é difícil trabalhar algumas questões com algumas pessoas em relação à imagem ou à questão paterna ou materna, porque a imagem de pai e de mãe que eles possuem é deturpada, é atrapalhada. Como é difícil lidar com algumas pessoas sobre o tema da, da sexualidade ou da sua sexualidade ou da sua forma de conduzir a vida em relação a outros temas, porque a imagem que ela tem construída sobre alguns temas é uma imagem deturpada. Quantas E quantas pessoas não possuem dificuldade de falar com Deus porque simplesmente não conseguem falar com seus próprios pais? Isso é uma questão que precisa ser falada e precisa ser refletida. Por quê? Porque a imagem que eles carregam, a imagem que eles construíram, é uma imagem atrapalhada e deturpada. Então, muitas vezes, as pessoas não se achegam a Jesus Cristo porque você é uma pessoa insuportável. E Jesus, para ele, é uma pessoa insuportável. Porque os valores que você diz que são os valores de Jesus, você está transmitindo de forma errada. Então, Jesus fala, amar as pessoas... Jesus fala em perdoar as pessoas, Jesus fala em caminhar uma segunda milha com as pessoas, e você é impaciente, você é iracundo e você não perdoa. Ora, então se você não consegue transmitir quem é Jesus para as pessoas, não adianta falar. Porque algumas, algumas coisas precisam ficar claras, ok? Algumas coisas precisam ficar muito claras aqui. Nada é maior do que Jesus Cristo. Isso está claro para todo mundo aqui? Está claro. Acontece que esse Jesus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que move os céus e a terra, que gerencia todo o universo, que tem tudo em suas mãos, ele não invade a vida de ninguém. Ele não vai invadir a vida de ninguém. Ele está à porta, ele bate. Se você abrir, ele entra. Se ele ele trabalha por, pelo convite, ele trabalha na perspectiva do convite. Ele trabalha na perspectiva do convite. Ele não trabalha em, com outra perspectiva. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você pode estar impedindo. Você pode estar entre o coração da pessoa e Jesus Cristo. Você é a pessoa que está segurando a tranca para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Você pode ser a pessoa que está atrapalhando a coisa acontecendo. Já parou para pensar nisso? O fato de você não negar a si mesmo, o fato de você não querer caminhar segundo a vontade de Jesus Cristo, o fato de você não entender que a mensagem do Evangelho ela, ela passa Olha, passa primeiro o que ela produziu na sua vida, se você não consegue perceber isso, você está correndo um grande risco de se tornar uma pedra de tropeço para as pessoas.